E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, como é que você tá? Bem. Obrigado por ter aceito. Eu que Obrigado. agradeço, uma é. satisfação. Num programa estranho desse aqui? Não, não lá. é estranho, a gente É, Mas vai ser. <risos> Tomara que não. É, eu queria te perguntar primeiro, o que fez você cantar rap, mano? Bom, eu sou daqui da Zona Sul, né? Eu nasci no Jardim Aracati. Ah, você é do Aracati? Sou do Aracati, até os 16 anos eu morei lá. E a minha formação no rap é toda a escola do rap dessa época, então. Nacionais, conexão do morro. É, foi o que eu ouvi, tá ligado? O rap do final dos anos 90 ali foi, o, foi a nossa referência, tá ligado? você tem quantos anos? Hoje eu tenho 33. 33. Pô, a Waracat tinha é uma quebrada da hora, mano. Tem um ponte de funk lá em cima, lá, que tá fervendo. Lá em cima na greve lá eu, eu não moro mais lá, então. Não, não, faz não... tempo que você mudou? Eu mudei faz. Olha, cara, faz uns. sei lá, uns. 18 anos, mais ou menos. Uns um, oito Caramba, uma quebrada, hein? Quebrada da Valeu, hora. É, quebrada louca. Por que mensageiros da profecia, mano? Que mensagem é essa? Então, é, esse nome é de rap cristão. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 14, eu comecei a ir pra igreja, porque a vivência de igreja e de periferia é muito comum. O né? moleque um de periferia, ele tá ali sem o amparo do Estado, muitas vezes, né, é, sem uma direção para a vida, e às vezes a igreja acaba sendo o único lugar onde você recebe uma educação musical, por exemplo, essas coisas, então o, primeiro, o contato que eu tive com a igreja, né, eu venho da família clássica da periferia, que é que o pai sai fora, a mãe cuida do filho, então eu me vi acolhido ali, por uma comunidade cristã, e aí a gente começou no época cristão, nesse sentido, entendeu? Então, a gente começou no rap já cristão. Embora a gente ouvia rap que o pessoal na igreja chama secular. Não gosto dessa nomenclatura, mas enfim, é isso. Mas e a mensagem? Você não política aqui. A você mensagem... não é candidato a nada. A men... Não. Já fui é chamado, chamada. mas... Nós não não. estamos candidatos ano passado. <risos> <discurso>. <risos> Ó, a mensagem da profecia é Jesus. Porque a Bíblia ela, no Velho Testamento, como até num papo que eu vi seu com o Caio Fábio, é, vocês conversaram lá sobre as arquetipias de Cristo e tal, ele respondeu Sim. dessa forma. A Bíblia, ela é repleta de Jesus no Velho Testamento. Então, é, por exemplo, um rito judaico que é emular o cordeiro. Ele, para quem é cristão, é uma, um anúncio de que viria um cordeiro de verdade, que seria o Filho de Deus e tal. Então, a profecia é Jesus. Então, o mensageiro da profecia é o mensageiro que prega o que Jesus ensinou. Mas aí que tá, eu sei dos problemas que isso traz, porque cada um tem uma visão do que é Cristo, e eu sei também que a igreja evangélica tem uma visão distorcida do que é Jesus. Isso aí eu tenho consciência. Sim. Então, mas, mas aí vamos é legal que você falou, porque quando a gente conversa assim, ainda mais com o cara eu um cara que nem eu, assim, que não tem essa fé que você tem dessa forma, Sim. vocês sempre são permissivos. Mas na igreja, não. Na igreja, o discurso ele é uni unison. Ele é, é sempre único. Ele nunca tem uma auto-elaboração dentro da igreja. As igrejas que eu frequentei não tem esse discurso do jeito que você falou aqui agora. Eu que, concordo. Né? E, e, na igreja que você convive, você tenta estabelecer esse diálogo eu, ou ainda não, não eu tem não, espaço? Eu sou um cristão que eu não, não tenho mais igreja. Sou espiritualista, né? E eu cheguei, a, talvez, a mesma conclusão que um ateu chega, de que a religião ela é um instrumento sim político, muitas vezes. Tem um ponto positivo que eu estava destacando agora, que é a questão social, né que na periferia é necessário, porque não tem. É, então, às, às vezes, a igreja católica, os centros de Umbanda, acaba sendo o estado no um lugar onde não tem. Sim. Tem essa questão, mas a questão da fé é muito utilizada como política e como controle também de pessoas. Sim. Eu cheguei a essa conclusão. É, tem até um álbum nosso que é Deixa eu entrar, que é basicamente Jesus falando Deixa eu entrar dentro desse lugar aí que você Sim. chamou de igreja, tá ligado? É irônico, né? É irônico. Então a gente já é crítico a, a de longa data dessa desse sistema, mesmo dentro do sistema. Né? Ah, então tipo a nossa visão não é a visão do cristão clássico de que ah precisa ter uma cobertura espiritual, um pastor que mande na sua vida e tal. Nunca Quer dizer, já foi, né quando a gente era bem novinho, mas a gente foi prosseguindo o conhecimento até chegar a essa conclusão. Legal. Eu queria ir direto para as letras, porque eu anotei algumas coisas das letras, né? Tem uma letra que é entre lucros e lacres, tá ligado? E 30 moedas para vender os irmãos. E eu vi vários react de caras que não sabem o que é a porra das 30 moedas. <risos> ah, é, Afonso pilatos não sei o que, mas, mas, mas, cada um fala uma coisa diferente. O outro é Judas e tal, tá ligado? Nem, nem foi 30 moedas Judas, né? Não foi 30, acho que foi oito, tá ligado? Ou 12, sei lá. Foi menos moedas de prata, né? E o que você quer dizer com esse verso, as 30 moedas pra vender os irmãos? O contexto dessa música foi dentro daquela época que a gente lançou a outra música, que é a Direita Volver. Sim. Após um... Foi... <risos> Foi logo após essa... o lançamento dessa música, houveram alguns nomes do rap, tipo o próprio Jonga que falou, ah, rap de direita é... é ruim, tá ligado? sem entrar no mérito do que a gente tinha falado. E eu posso chamar de direita o Adolf Hitler, posso chamar, sei lá, o Kim Kataguiri de direita, o Monark de direita, no... e são coisas totalmente diferentes. Então, ele transformou esse, essa terminologia rap de direita num signo que ele mesmo colocou o significado. E essa música é meio que em resposta a isso. Então, ah, tipo, é, quando a gente fala disso, a gente está falando assim, ó, basicamente o discurso é você só pode ser periférico e só pode ser preto se você pensar de uma determinada forma. Então, era essa a nossa crítica. Vender os irmãos nesse sentido, porque eu considero todos o, todo periférico e todo preto irmão. Dependente da diferença que tem entre nós de pensamento, né? Um é a favor do aborto, outro não, mas a gente tem coisas básicas que para todos nós é, é ponto comum. Por exemplo, a, política, a polícia trata o pobre como lixo. Sim. Isso é um ponto em comum entre todos nós. A gente precisa de esgoto na maioria das favelas, não tem. Então, essas coisas assim que nos unem, tá ligado? Sim. E a senha do auxílio e a senha do cofre? É da mesma música. Ah, então. É uma, é uma provocação, como todo rap, né? e, e não pode ser tomado como uma filosofia. Sim. Né? Então, é uma provocação. Isso não significa que a gente é 100% contra o auxílio. Mas a gente tem entende... por cento você é contra o auxílio? É, até quando eu entendo, por exemplo, como o Bolsonaro usa para fazer as pessoas votarem nele. E como, na minha opinião, Lula também usou. Então, quando o político começa a usar o auxílio de uma forma... É, a colocar um cabresco no povo, tá ligado? Não sei se assim, é assim que fala cabresco. É assim, né? é assim, colocar um cabrisco no povo e obrigar o povo a votar nele, porque sem ele não tem aquilo, aí eu já começo a ser contra o auxílio. O auxílio tem que ser uma política de governo, sem dono, e o Estado tem que amparar as pessoas pobres e ponto. Tá só que, que eu acho que nossa mentalidade periférica também é entre nós, não os políticos. Sim. Eles que se fodam. Entre nós, a gente tem que comentar assim, ó, é, a gente também precisa lutar... Para eles darem preparo para a gente não ser dependente a vida inteira disso, tá ligado? Sim. Entendi. você acha que um cara na cadeira de roda, quando ele vai pegar o auxílio, ele quer saber se foi do Bolsonaro, não, do Lula, acho que ele não. quer saber que ele vai votar, ele, a... ele só quer saber se você tá fazendo um rap para não ter <risos> aquele auxílio. Ele não vai ficar puto se ele escutar o seu rap na porta do banco. Ele... Você já imaginou isso? Na porta do banco ele escutar a porra do auxílio, uhum. que nem a frase fala, né? A frase fala muito bem, né? o auxílio... E o senha do cofre, pá, e senha do cofre. O cara, pô, o cara que eu não sei que eu vou pegar. Não é muito mais fácil eu vender o ódio pra esse cara que tá lá, cadeirante, ou um cara que tá em dificuldade, tá desempregado, foi destruído por esse governo, por essa máquina de exterminar pobre. Você não acha que aí você vira uma ferramenta também, até de, de força, o opressor branco que pega aquela frase e fala, essa eu acredito, como eu vi no React, um cara branco lá, um cara que reaja, ao... ele disse que é o branquero que reage aos rappers. Ele falou, finalmente me, anestes... me, me tirou dessa, dessa cruz. Ele mesmo fala isso. Entendi. Você já pensou o seu rap dessa forma? Eu acredito que ele pode ser enxergado dessa forma. Mas, por exemplo, o Moisés ouviu e não achou isso daí, tá ligado? Quem é o Moisés? O Moisés do Facção. Esse Facção. É o, o Moisés não é referência de... Não, de... eu tô falando <risos> assim. Ele ouviu e não, não pensou dessa forma, Sim. eu tô querendo dizer que uma mesma frase... Um, não é porque ele é cadeirante que ele precisa de auxílio, entendeu? Não, ele mas eu é um entendi, entendi. Inclusive ele precisa de menos auxílio Menos que de que auxílio nós. Do que é. nós. Então, mas tipo Sim. assim, é, ele inclusive elogiou, gostou de, dessa música específica e tal, e de outras. Mas Sim. tipo assim, é, e outros amigos também. Sim. Que, é, mas o que eu, eu entendi o que você quis dizer. Ele pode ser enxergado e pode ser usado como uma ferramenta de... Não vamos debater essa porra, acaba com o concílio. é Mas é, é justamente o contrário. Eu acho que no rap existe uma uma ideia é, mais hegemônica, no sentido assim, todo mundo pensa mais ou menos parecido. e Eu acho que é justamente o contrário. Eu trouxe um contraponto dentro de tudo isso pra, pra gente tentar debater. Só que infeliz, eu fui infeliz no sentido de que ninguém quis debater. E muito obrigado por você me não, trazer aqui pra gente não. conversar, tá ligado? Porque o que eu percebi foi assim, os MCs pegaram e falaram assim, ó oh, mano, é, isso aí é de direita, se transformaram dois pretos pobre do Jardim Aracati em fascista. Sim. Falei, aí não, tem, aí não tem como nem a gente conversar. Tá? É, não tem. Inclusive, quando os caras souberam que a gente trazer, aqui, eu falei: nossa, você vai dar uma amassada no mano, vai ter treta. Eu falei, não, você não entendeu. Eu vou lá pra sair um pouquinho melhor. Ele, eu não sei, mas eu vou pra isso, entendeu? Eu faço esse programa, pra mim sair um pouquinho melhor. Porque todos nós, perante o caos que a gente vive nesse país, nós somos lixo. Também como Verdade. ser humano, porque a gente é tolerar o que os outros estão passando e a gente não ir para as cabeças de fato, a gente não vale nada. Então assim, o meu objetivo é sair um pouquinho menos ruim, tá Sabe ligado? que eu vim também com o coração aberto para é, te ouvir, não então. vim aqui para... Não, então isso é da hora. Por... a ideia É, de... não, a da, da hora é isso, porque se eu fizer esse programa para um cara preto da quebrada sair pior do que ele entrou, para mim não vale a pena, não vale. tá ligado? Eu estou fazendo o papel do Estado, eu não estou fazendo o papel de um cara da quebrada. E eu não tô aqui pra fazer o papel do Estado, tá ligado? Concordo. Mas eu acho legal a gente é, puxar esse tema mesmo. Tem uma, uma música, um verso na vez, uma música que é Milagre na Esquerda e os Mr. Magoo agora é Sherlock Holmes. Esse é remédio, eu realmente não entendi, assim. Eu entendi a rima... Foi, é, o contexto dessa música é bem no início do, do governo Bolsonaro. Ah. E aí, o que, que eu quis dizer? Eu quis dizer que durante os anos de corrupção do PT, é a minha visão. Não, alguém tá, pode não me explicar, pode alguém, falar. Alguém pode me corrigir. Não precisa explicar, pode Eu falar. percebi um silêncio do rap.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 É melhor do que o que o Bolsonaro tá fazendo. Sim. Não tô dizendo que. Mas poderia ter feito esse mesmo avanço sem ter deixado um, um rombo que, que foi deixado. É, é porque o rombo, o rombo sempre foi deixado, só, pra beneficiar só que ele a elite. nunca. Concordo dessa com vez beneficiou um pouquinho nós, tá ligado? Tipo, ele um assim, precisava. Um pouquinho nós. Mas beneficiou uma porrada de empresa também.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 Não, foi o Z3. O Z3, né? Ele não quis fazer o React. Vocês não acham que é bom? Porque ele é ruim de React pra caralho, <risos> tá ligado? É o pior cara que eu já vi de React na minha vida. Você achou, cara? Eu acho horrível o React dele, eu não gosto dele pessoalmente. É, uma vez eu cumprimentei ele sem saber que era ele, senão eu tinha ele cumprimentado. Eu não gosto, eu acho um serviço que ele faz. É, não tem crítica no React, não tem é, uma, uma, um trabalho com a letra. Porque ele é de React, tem que trabalhar. Tem que fazer aquilo que eu tô fazendo com você aqui. Parte a parte, vamos trabalhar a letra. Eu entendo a audiência, que eles... Só que ele audiência é um em cima do clipe e tal. Mas eu acho que pra vocês foi melhor, cara. Não ser um react desse cara... na não... <risos> verdade... É. Ó, eu vou... Eu ficaria fácil pra mim... Com, com, só terminar o chute, né? Mas eu, eu vou ser sincero comigo mesmo. Eu gostava do 2 3 Porque ele... Embora ele não seja crítico, ele não fala assim Ah, não gostei disso. Sim. e ele não critica a letra é ele, coragem, né? ele era tecnicamente crítico então é ele é falava... rap tem que ter coragem é ele é. ele era tecnicamente crítico tipo assim ele falava ó oh, aqui tem uma punchline, aqui tem uma figura de linguagem ele criticava meio no português assim Sim. falando e eu achei isso educativo ah, para a molecada legal, nova mas, bom, então nesse sentido nesse sentido eu tinha gostado Sim. e aí o que que aconteceu nessa época como a música foi polêmica e todo mundo pediu para ele fazer tem, tem um print que eu tenho lá em casa que, tipo assim, a cada dez comentários, nove era pedindo, reage. E eu queria que ele reagisse, nem que fosse pra xingar, tá ligado? Falar assim, não, mano, não concordo com nada que vocês falaram, porque eu acho que é assim que é a democracia. A gente reage, fala, mano, isso é uma merda, não gostei e tal, e beleza. Só que aí eu, eu achei zoado isso aí, tá ligado? Que ele não, não quis reagir. Embora seja o canal dele, ele tá dentro da liberdade dele, é só uma crítica sobre uma postura. Não tem nada a ver que ele era obrigado, nem nada. Sim. Vendo que vocês são um grupo da quebrada, e que a gente tem dezenas, se não centenas de grupos, tá ligado? Centenas é, ou mais. Eu acho que centenas ou mais. Sim. Vocês não acham que vocês têm um, um, vocês são beneficiados beneficiado pelo estabelecimento, pelo establishment, pelo assunto que vocês abordam? Porque eu tenho uma visão sempre assim, que o, o opressor, ele brinda, ele brinda com legitimidade, com visibilidade, quem joga junto com ele. Por exemplo, 50 cent lá nos Estados Unidos, então é uma corrente gangsta não tem nada mais que faça mais mal para os manos do que ser gangsta. Então beleza, vamos premiar o 50% ficar milionário. Jay-Z, gangsta, vamos premiar vão ficar milionário. Tá ligado? Aí você pega um rap de protesto e mas... deixa ali apagadinho. Aí eu quero ouvir de você, você não acha que o tanto de like que você tem, o tanto de curtida é estranho perante o tamanho do grupo, a, a qualidade das letras? Não Sim. que eu tô falando que é ruim, é bom, eu acho bom o seu grupo, pra começar eu acho bom, mas você não acha que, que o estabelecimento premia quem joga com ele, de alguma forma? Olha, nessas músicas políticas, o que eu posso chamar de público, aconteceu assim, veio um público que não era do rap. Tá? Isso aí eu reconheço. Teve um hype ali, fugiu do nosso controle até, eu não gostaria que tivesse tanta gente que não fosse do rap opinando, porque você vê que é uma crítica, até a linguagem é sobre o rap. Sim. Eu queria que os meus manos do rap ali que eu conhecia, é, chegasse em mim para conversar sobre isso, não, não queria que, tipo, chegasse um monte de bolsonarista lá e, e zoasse o rolê. Só que era, era uma coisa que poderia acontecer, tá? eu sabia que poderia acontecer, não, não imaginei que ia ser tanto. Mas falando dessas músicas políticas, foi justamente o contrário que aconteceu. O YouTube cerceou bastante a gente, tipo, a música direita, vou ver, em um mês ela tinha batido um milhão de views e o YouTube cortou o alcance dela, foi uma questão de direito autoral, só que quando eu liguei na gravadora pra gente tentar negociar, ó, sei lá mano, pega metade da música ou pega a monetização inteira e deixa era da Elis a Regina? música rolar. Era da Elis Regina? Ah, Ninguém da gravadora quis, a gravadora é o Stabich, né? Ninguém da gravadora quis nem me dar atenção. E eu liguei pra um, um contato que eu tinha, amigo, que era lá de dentro que conhecia todo mundo, e ele, ele me falou, ó, os caras não querem falar com você. E é porque por causa da visão ideológica dos caras, eles não querem que essa música seja associada a Elis Regina. Aí, ou seja, a gente foi prejudicado pelo establishment, por disso Agora, a música cristã, a gente tem um público específico. Pessoas Sim. pobres mesmo de periferia que Não, gostam. Dá para perceber que tá até a visualização é diferentes. É diferente. Né? Então, é. A, a, gente é, a gente tem um público bem grande no gospel, mas no caso da, da Direito foi tipo uma aberração dentro do, do canal, tá ligado? É um Sim. outro público, outra fita. E essa, essas outras músicas, essa outra que foi uma resposta aí ao os entrei e tudo, sim. essa também teve o alcance cortado. Teve o alcance também. E aí no, o YouTube não explicou muito o que, que aconteceu. É, Às sim. vezes usa uma palavra, sei lá... Que o lacre, top... Pode ser a palavra lacre, uma é. palavra assim, né? Um hashtag. É, tem outra frase da mesma música, é, quem chama o humano de capitão do mato é porque ainda é escravo. É, eu, eu entrei dentro da analogia. Se a pessoa uhum. pensa que eu sou capitão do mato, ela ainda está dentro de uma analogia simbólica e histórica. E aí cabe o Holiday nesse... nesse... O Essa Capitão é, do Mato ou o é, Escravo? O Capitão do Mato, os dois, né? Porque o, o Holiday, eu acho que ele escapa... <risos> o Holiday é de... o cara... Se tivesse um campeonato pra quem mais foi xingar de Capitão do Mato, seria o Holiday. Só que eu não concordo com esse xingamento. Porque justamente a luta contra o racismo deve prever que um negro seja livre pra ser contra a própria luta. Sim. Porque senão ele é escravo de alguma coisa. Então, enquanto o preto não for livre, inclusive pra questionar a própria luta... Ele não é livre totalmente. Alguém ainda quer mandar nele. Então, eu, eu nem ligo, tipo assim, se o cara me chama de Capitão do Mato. Mas eu gostaria que cada um que fizesse essa esse, esse, que xingasse, refletisse sobre essa questão. O negro pode mesmo ser de direito ou se ele não pode, ele, ele é quem que manda nele, pra ele não ser, entendeu? Essa, essa é uma questão. Aí eu vou te perguntar. Não é estranho ele ter essa luta e ele não ser visibilizado pelos outros negros? Ele sempre tá em volta de caras brancos que estão batendo palma pelo que ele está falando. Ainda mais em comunicações como a Jovem Clã, essas coisas. Jovem assim, clã. É, aquilo ali, <risos> pelo é, amor de é. Deus. Entendeu? Não é estranho, assim, ele ser ovacionado por quem é ditamente os nossos inimigos. que aqueles é caras jogam no discurso realmente de. Eles acham que, assim, é, você tem direito de concordar com eles. Mas a, a, quando você fala da democracia, que é só para esses caras eu sei eu, já, eu, já fui. eu sei que você não gosta do, dos caras mas tipo assim eu já fui no na sede do MBL porque eu fui dar uma entrevista para eles lá e enfim eu fiz dois amigos lá depois disso e eu lembro de ter me assustado tinha muito branco por metro quadrado tá ligado sim me assustado assim porque a gente não tá acostumado mesmo né é. aqui é muito mais colorido né né que não tem branco é mais colorido e eu lembro de ver muito branco, mas eu também lembro de ter falado, mano, firmeza, é, se eu tentasse fazer esse mesmo movimento do rap, não ia ter preto pra me colocar. Porque, não é porque os negros não pensam igual, mano, se eu te falar, é que eu não, não sou cagueta, mas é. se eu te falar a quantidade de mano do rap que eu conheço, que talvez você conheça, que pensa em, sei lá, um monte de coisa igual a mim, e que nunca vai, e nunca vai falar... Acredito que eu já conversei no particular, não acredito É, é mas por que que esses caras não podem falar? Já já isso, por, por que, que existe esse clima que a pessoa fica co coibida? Eu não gosto dessa ideia. Eu, eu acho que, mano, todo mundo tinha que falar, não. É isso que você pensa? É mesmo Eu acho que está equivocado. Vamos ali comer alguma coisa junto, tá ligado? Sim. Eu penso assim, eu não eu não penso tipo que porque, sei lá, você é de esquerda, a gente não pode trocar ideia, a gente não pode, não. sei lá, até ser amigo, tá ligado? Dependendo Sim. da afinidade. Eu não vejo problema com isso. E eu penso que às vezes a militância de, de esquerda, a militância negra, fez esse fechamento, tá ligado? Tipo assim, ó, se você não é com nós, você não pode estar tá junto. E esse fechamento traz figuras como o Bolsonaro. Sim. Porque aí explode, tá ligado, o, o outro extremo. Mas você não acha que um lado ser um pouco mais extremo é uma proteção para sobreviver? Eu já ouvi esse natural. Eu já vi esse argumento de um pastor que tem um irmão homossexual e ele usou exatamente esse argumento. Ah, meu irmão se protege muito, ele quer chegar em casa, ele quer chocar. Mas não é uma forma do cara se manter vivo. Não, não sabe é o mesmo argumento. Eu acho que no caso do homossexual ele tem que se manifestar, é ele, tá ligado? É Sim. a pessoa dele. Sim. Porque e a igreja quem... faz essa curva, você sabe o que eu tô dizendo, né? Faz. a igreja ele... não, a a sei a sei é evangélica, ouve. ela faz exatamente essa curva. Eu falo assim: ó, você vem, mas aqui não. A exatamente e tudo mas é. eu te amo muito mas, é. mas não, festa, pode não, não pode cantar não pode cantar em cima do pulso não é. pode eu, eu entendo isso essa crítica e eu concordo com você nisso aí Sim. que inclusive famílias porque fazem. senão a gente pune o, o oprimido entendeu exatamente. se a gente vai para essa curva não mas os caras estão fechando ali na pô os caras estão na umbanda por exemplo a umbanda e o candomblé é onde recebe todas as religiões você pode ser evangélico pode ser católico você vai chegar lá e vai falar evangélico volta eu só vou perguntar, se é Yansan ou é o quê? Não, eu tô conhecendo, não fica à vontade. Quando você entra na igreja, você vai ter que se identificar de que região você é, de como... Que... Ou seja, eu já fui de várias igrejas também. Tem uma burocracia. Sei, tem uma burocracia para pra entrar. Mas quem é mais oprimido e cerceado é o candomblé e a umbanda. Quem é mais... É, que não pode andar... Eu mesmo, voltando do judô esses dias, tava no meu carro com a minha filha, um pastor desceu de uma Kombi e ele começou a me encarar, velho e eu não entendi que tá... você tava de branco e tal cara você acredita nisso porque eu tava com a roupa que Acredito. me juntou. e o cara começou a levar uma e a, a minha filha falou pai esse cara tá levando com você o que que ele tá querendo aí eu falei não sei aí eu desci do carro para encher o pneu ele viu que era uma roupa de judô e parou mas ele tava numa Kombi com um monte de irmãos lá aí eu falei cara esse cara tá indo pra igreja ele não podia dar tá uma confusão tá ligado né ele não concordo, podia tá... concordo. É, eu tenho uma camiseta da minha banda fugitivos da fé uma banda de protesto eu tava, da fé? Chama Fugitivas da Chama Fugitivas da Fema. Da Fema. Você que era da Fema, né? o nome do disco é Vou Cancelar Minha Fé. <risos> ah, é, mas é porque eu tava em promoção pra cancelar a fé um tempo. E, e eu tava com essa camiseta. E essa camiseta atrás tem alguns deles, né? Deus é... Deus sagrado do santo fuzil e tal, tá? algumas coisas. E no interior, eu tava junto com o Maurício, meu parceiro, um cara com a, com a camisa Exército da Salvação, lá do Exército das Igrejas que eles montaram agora, o cara também, mano, me cercou lá no banheiro, começou a levar uma comigo, tá ligado? Assim, é tão louco isso, né? Do, eu entendo que cada um tem sua religião, vai mas é meio. É muito louco porque, sobretudo, o, o Deus que os caras professam não era assim. É, meu. Jesus não era assim, tá ligado? Então, tipo assim, independente de, se a pessoa tem fé ou não em Jesus, a gente sabe que a figura dele não representa isso. Sim. Representa Sim. outra coisa, né? Embora Jesus coordenou exércitos, Enquanto os filhos de deus e tal, tem todo. Tem não, mas mais uma é treta eu, uma deus de Israel, o pai é, é, de Jesus. É. É, mas tá ali, né? É... <risos> tá ali, é. Pra... é eu queria eu falar entendo. pra você sobre cotas, mano, tá cota. Sobre cotas. Você é contra cotas também? Eu sou e o meu motivo não é racial, por incrível qual é? É qual é. que pareça. Qual o seu motivo? Porque assim, é assim, quem paga mais imposto no país são os pobres. A gente. Ou a classe média ali baixa e tal. Ou seja, a gente paga a educação De qualidade.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 Piorou bastante. Se piorou da sua mãe para você, como que a gente pode esperar o sistema melhorar pro seu filho poder fazer uma faculdade? Se eu não vim com reparamento histórico e mostrar pro seu filho que ele não vai ter a mesma chance de entrar na ordem do que a minha filha que é branca? Ó, oh, eu concordo com... Eu concordo não. Eu entendo o argumento, mas eu não acredito que é por essa via a solução. Eu não, eu não digo que não tenha que ter cota. Mas eu sempre vejo em todos os lugares do mundo quando alguém tenta... Ir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 Foi um policial preto. que ele ficou assim, é negão, esse carro é bode, né? Eu tô ligado que esse carro é bode, tipo como se ele me conhecesse, tá ligado? Tipo, ah, eu, eu, sei, sou outro, eu, sou, eu também sou igual a você. É tipo não. assim, eu, então o único que me tratou diferente por isso foi ele. O resto me esculachou normalmente, como esculacharia qualquer outro eu branco não. que tava do meu lado, inclusive. Eu acho totalmente Entendeu? diferente é o preconceito. Eu acho totalmente diferente. O que é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 de guerra e não era, meu irmão. Mas você entender aquilo que não foi a gente que instalou. Esses caras queimaram a gente nas árvores. Esses caras cercearam a nossa liberdade. É esses exemplo... caras estruparam as nossas avós. Foram eles, cara. Não foram, nós não fizemos nada. Sabe o que nós eu, fizemos? Trabalhamos até 33 anos e morremos depois de cansaço.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 Por que a esquerda não precisa? é... Só, é só essa frase? Porque eu não tô conseguindo lembrar. É. É só tem essa não frase. Depois tem isso. eu anotei outra, que é migalha não é... Não, não, é não eu acho que é, a, é os favelados que a esquerda não Isso, os favelados né? que a esquerda não conseguiu. E depois vem migalha não é presente, é devolução. E o Olavo tem razão. que a frase pior Essa é daí, daí essa daí. É. Ela só não é pior do que outra frase que eu vou te falar aqui, mas ela é muito ruim também. Tá. Qual, qual, que, qual que eu começo? Eu começo pelo... É, surpresa Brasil quem acabou de chegar os favelados que a esquerda não conseguiu enganar é porque eu é aquela ideia que nós Sim, estamos tocando desde o né? início né é, eu acredito que a esquerda ela quando eu falo esquerda eu estou falando mais dos políticos do que do militante uhum. tá não não estou falando da pessoa que reivindica é que isso quando está na mão de um cara poderoso é vira uma demagogia deliciosa por exemplo o Lula teve o congresso inteiro na mão saiu com 80% de aprovação poderia ter avançado em várias pautas importantes para a esquerda reforma agrária poderia Sim. ter avançado mais sobre um monte de coisa até casamento gay coisas que são importantes para a esquerda e para mim algumas também e por que que ele não fez porque qualquer político fica enrolado com o sistema Sim. então é uma demagogia foda que os caras usam a gente e quando eu falo no tipo assim eu não me enganei com as suas migalhas e detalhe, essa essa essa frase, essa música no geral, ela vem muito motivada por uma pesquisa da Perseu Abramo, que a gente tinha acabado de tomar conhecimento. Eu não sei se você, se você tomou conhecimento dessa pesquisa, Sim. que eles fizeram aqui no Capão. Sim. Eles queriam saber qual que era a visão ideológica do favelado aqui. E vieram, primeiro, eles já foram um pouco tendenciosos, que foram, vamos pegar quem foi beneficiado pelo governo federal nos últimos anos. Então a chance de, de dar à esquerda era muito grande. Enfim, o resultado da pesquisa, a própria Perseu Abrão reconheceu, é, o favelado é mais conservador, ele acredita em pautas, tipo assim, ele é contra o aborto na maioria das vezes, ele é, é, não vê o, o patrão como inimigo, e sim como um, um auxiliar dele e tal, até explica, eu acho, isso é um pouco explicado porque muitas vezes também o cara trampa pro... Do dono do bar da quebrada e tal. Sim. E até quem trampa para o patrão mesmo fora, protege. Isso. Já tinha palestra que a pessoa levantou e falou, não concordo você falou, minha patrão para mim é minha deusa, tá? você é louco. Sim. Já aconteceu. E ela dormindo no quartinho de brigada. <risos> é, já acontece. Levantando três horas da manhã para botar batata para o filho do patrão. Então, e, e assim, enfim, no geral, no, no apanhadão das principais causas mais polêmicas, o favelado é conservador. Então, assim, é, essa essa música ela sai muito também embora algumas algumas frases aí tiradas fora do contexto pode virar um é, é mais tipo assim essa música ela vem muito assim pô a visão do favelado é essa é estranho que no rap não tenha também esse tipo de representação Sim. porque eu, é, a gente falou durante anos que o rap era a voz da periferia como agora os mc's são totalmente contrário a visão da periferia a quem a gente tá qual o discurso que a gente tá defendendo do do povão ou existe um monte de intelectual, playboy, que inventou um monte de teoria para gente trazer para o povo. Então, assim, eu, eu sou híbrido. Eu acredito que é as duas coisas. Eu acho que tem coisa que o povo tá certo. O povo não é só alienado, tá ligado? Sim, Sim mas, mas eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu tava indo trabalhar em Santa Mara e aí uma população toda tava em volta ali do lado de um busão que tinha parado. E aí do meu busão desceu todo mundo para ver o que tinha acontecido também. Largo 13 ali? É... é, e eu fiquei parado. Lá no Largo 13. Eu fiquei parado e falei, não vou descer não não sei o que é, se for um tiroteio vai me acertar, se for uma bomba vai explodir em mim." E aí daqui a pouco subiu o motorista de volta e falou, vamos embora, mano. Eu falei, o que, que foi? Ele falou, mano, é um bucho de tijão pegando fogo. Você entendeu? E tava todo Entendi. o povo lá, não quer dizer que o povo tava certo. É o efeito Mas, mais... ah, é, concordo. entendeu A revolução ela não foi encabeçada muitas vezes pela população, ela vem do de um pensamento de classe média alta, né? da, da, da, dos intelectuais, e aí o, o cara contamina a população. Foi assim que surgiu o Comando Vermelho. né o PCC também teve suas bases, assim, um cara chegou lá dentro da cadeia, um cara politizado foi. falou, pera aí, irmão, você tá apontando arma pro outro irmãozinho ali? Mas quem é a culpa é do sistema. Vamos montar um código nosso aqui, vamos escrever um estatuto, vamos organizar a cadeia, vamos parar de se estuprar, de se matar, entendeu? Mas não era louco a gente ouvir o gente? tipo, em vez de só falar, não, esse povo tá sendo alienado, vamos trazer uma teoria de fora aqui, vamos resolver o problema deles. Não era melhor a gente sentar com eles e falar, mano, o que, que é melhor pra nós? Era pra gente se fechar numa força política e não atender o interesse tipo Sim. do acadêmico, tá ligado? Sim. Porque mesmo, mesmo se a gente fosse todo mundo de esquerda, vamos ser de esquerda no nossa maneira. Não vamos pegar o, o marxismo atualizado do cara lá e, e fazer, tá ligado? Vamos fazer Sim. o nosso. Mas sabe por quê que não faz? Por quê? Porque a força política que existia era a organização dos grêmios na escola. E foi a primeira coisa que o sistema destruiu. A organização ele é Mas hoje a gente pode. Não, hoje po não pode. Sabe por que não pode? Por quê? Porque você fala ninguém tá ouvindo. Você pode falar o que você quiser, mano. Hoje a liberdade que você tem pra falar e que eu tenho para falar nunca existiu antes. Eu seria preso por pregar o que eu tô pregando e você seria preso por pregar o que você estaria pregando. Verdade. Dependendo do sistema, vigente. É se você tem um de esquerda, você tava tá ferrado. Se você tem um direito, eu Exatamente. tava ferrado. O que é que o acontece? Foda-se, tá ligado? Porque ninguém tá ouvindo, mano. O cara tá preocupado com a dancinha do TikTok, tá ligado? Então, assim, se você não entrar com pensamento de direito na dancinha do TikTok, pô sua música lá, ninguém vai ouvir entendeu? quem vai ouvir são pessoas cabeçudas que nem eu outro para debater para dizer que está certo tá errado e a divisão que a gente gera na quebrada também gera lucro desorganização gera lucro mano lógico que... sempre gerou por isso tem pouca gente vira demanda. uma demanda de mercado que é a organização sim mas ó eu penso assim eu vou te dar um exemplo você acha que o Costa Gold é mais organizado que você muito mais e você acha os que... financeiros tá falando? você acha que o Costa Dentro do nicho que você tem de rap e dentro do nicho que o Costa é ah, hoje, não. você é mais organizado que o Costa. Sim, sim. Só que o que eles têm a oferecer por, pelo sistema, eles têm mais benefício pelo que eles têm. Eles são mais sexistas, eles são, entendeu? E, eu, quando eu falo que o sistema beneficia, é como se o YouTube abrisse o canal, o Instagram abrisse o canal. É como se fosse mais fácil vender, entendeu? Porque também entra num, num pensamento filosófico que é mais, não tem que pensar muito, né? O que você faz ainda tem que pensar. Tem que... o cara tem que... para com você, que discorde, você. É, mas, mas ele tem, tem que, que pensar. Tem. O que eu faço tem que pensar. Agora o que os caras faz? Ah, não. Entra Mulher de morango, é, um O cara um falar de nagueir, fumar, você entendeu? É muito mais onisciente. Aí abre para aquele cara que não é do rap, que nem se falou que a sua música abriu uma música só abriu para o cara que não é do rap, uhum. né? A, ali conflui um pouco. Tá ligado? Fora isso não conflui nada. Mas ó, voltando ao assunto do povão. Eu penso que, por exemplo, a, vamos supor, a esquerda fechou numa visão, tipo assim, vamos supor, a esquerda é anti-aborto no geral. São, sei lá, mas se você encontrar um movimento que é, a que, que é contra o aborto, não, é a favor do aborto, perdão. Sim. Se você encontrar um movimento, sei lá, de feministas cristãs que refletem de uma outra forma, é bem difícil. É, a hegemonia, no geral, é, é, contra, é, é a favor da legalização. Mas a periferia, não. Não dava pra gente simplesmente só respeitar a periferia nisso. E ir direto pro que é mais importante, não tem esgoto na quebrada. Vamos direto para isso. Mas uma parte da periferia também importante é a favor de matar o outro irmão por causa de um assalto. Concordo. Nós vamos ouvir também, vamos crucificar o cara no poste? Não, concordo. Você entendeu? Concordo você. Uma parte da periferia é a favor de quando o marido bater na mulher, você deixar bater, que é problema dentro de casa e é não o... se mete a colher. É tipo. É o vamos certo. deixar também? Tá ali que é morte. Uma parte da periferia também, ela é permissiva com o cara abusar da família dentro de casa, do filho. Não, mas dentro de no de caso casa. do aborto tá é diferente, porque a discussão é diferente. Mas, tipo. Eu mas entendo ela, tá que você dentro, falou. ela tá dentro A gente Isso não também. tem que respeitar o senso comum em tudo. Sim. Mas tem coisas que eu acho que, por exemplo, são valores que a gente deveria respeitar sim. Por exemplo, a periferia não quer, ela, embora ela precise muitas vezes da ajuda do Estado, ela não queria depender do Estado. Sim. Então, por que a gente não pensar em política sempre, todas as políticas juntas, de, de assistência, vêm junto com, a, com o escape, tá ligado? Então, mas aí, aí você tocou um negócio legal também, pra gente terminar, a gente já vai terminando. Esse negócio de não depender do Estado, que vocês também trazem. Pô, a gente não tem que depender do Estado? Cara, a gente não depende do Estado pra nada, a gente tá fudido, velho. Nem arrumar rua, os caras arrumam. Nem arrumar, pô, do corre, arruma. Nem a educação é, e saúde. A gente tá a foi tudo, tudo contaminado, que o Covid e não teve nem acesso a nada. As vacinas estavam sendo distribuídas na elite e a gente não tinha acesso. Então esse discurso de que os caras falam, nós estamos fodidos, nós pagamos as taxas, mas não usufruímos dos direitos. Então, né? mas toda vez que a gente chega no Estado e fala assim, me dá tal coisa, o que, que ele vai fazer? Porque o Estado sempre está sem dinheiro. Ele vai aumentar o imposto. Então você sempre vai estar tá pagando por uma coisa que você não recebe, na maioria das vezes. Sim. Então tipo assim, a gente paga saúde, mas todo mundo pobre que melhora um pouquinho de vida, começa a ganhar um pouco mais, ele vai ter que pagar convênio se ele quiser ter saúde. Sim. Educação é a mesma coisa. Tudo você vai recorrer ao privado, com todos os problemas que o capitalismo tem, você vai recorrer para lá porque o Estado é menos eficiente. Mas Infelizmente. Mas como que uma pessoa ganha mil reais, ela vai poder pagar o convênio, vai paga, pagar a segurança própria? Então, essa, esse, esse povo é o que está morrendo. E esse povo que precisa do auxílio. Esse povo que Não, vai. mas eu sou a favor que esse povo receba o auxílio. Eu não sou contra. eu só A reflexão minha tá é com sabe. os rappers. rappers. Mano, a gente tá sendo enganado por esses caras. Esses caras estão falando que estão dando coisa para nós, mas na verdade estão cobrando mais caro por coisas. Sim. É, é essa ah, a impressão. Tá, tá, eu não quero humilhar a pessoa que tá, tipo, entendi. precisando, eu já precisei. Sim. Eu não quero humilhar uma pessoa que tá em. Então a crítica auxílio certo. não é uma crítica a auxílio, é uma crítica da forma que ele é distribuído isso, e, e usado politicamente. É isso, lógico. é uma ferramenta política. Lógico. Inclusive, há quem diga que o, o Bolsa Família, no molde que ele tá, foi criado pelo Milton Friedman. Do jeito que ele tá ele foi implementado. É porque, na verdade, eu, tipo, eu digo que sido, é assim. Ele não foi criado pelo governo Lula, isso não foi. Pelo não, eu tô falando a idealização de uma de uma bolsa é uma ideia meio liberal, tipo assim, o cara que tá fora do capitalismo, a gente ajuda ele para ah, ele sim, voltar sim. pro coisa. Sim. E tipo é, não sim, é uma ideia que... comunista. Foi no Fernando Henrique, no governo do Fernando Henrique foi, foi aprovado, então assim foi feito lá, né? Então é. não que eu seja a favor também de, de... Eu não fecho com nenhuma ideologia, sim, mano. Eu pego, sim. pô, legal isso daí que você está falando do comunismo, eu entendi. Aí o outro, ah, você é liberal? Gostei. Eu é. não tenho um bonde, tá ligado? Sim. Vou fechar com esse bonde. Então... É, porque assim, eu vi lá, por exemplo, no clipe, compara a parte do Vítor com a parte do comunismo, para quem matou mais. Sim. Sabe, por exemplo, é um assunto complexo a gente abordar aqui. É muito eu, eu tô morrendo de medo de falar de nazismo. É, não, de, de mas comunismo. a gente pode falar, a plataforma querida é <risos> tá. para tudo. Mas é, o que acontece, dentro dessa proposta, o socialismo, o Trots não é o socialismo. Trots veio municiado de 40 milhões de... de, de ele é uma vertente. É. E ele veio da Alemanha, municiado com dinheiro para poder entrar ali. Ele era bolchevite. Então, assim, tem toda uma história dentro do comunismo que mostra que o Trots é uma coisa à parte. Não dá para poder pôr a culpa no Trotsky E nem depois e nem... Como ele, você que vê que as experiências chamadas, em... mesmo que você não acredite que aquilo era comunismo. Como você vê essas experiências que a gente chama hoje de comunismo, e que, meu, resultaram às vezes em morte. Se não se não Como tivesse, você pensa nisso? Se não tivesse o boicote americano em Cuba, Cuba era outra realidade. Então o boicote todinho a Cuba é para não dar certo. Mesmo assim, estão os melhores médicos do mundo. Mesmo assim, brasileiro rico sai daqui para operar lá. Mesmo assim, eles mandaram a frente de médicos para poder ajudar a gente entendeu? mesmo expulsos os médicos não falaram mal da gente ainda. Desde, então, assim, desde os anos 50 Cuba tem uma história de educação muito superior. fenomenal. À Latina, então isso. não pode ser um, um lugar jogado. olha como a Rússia tá. a Rússia tá fodida, todo mundo passando fome. não tá. então tem lugares que dá muito certo. Se o capitalismo tivesse interesse, pelo menos deixar. Mas não tem interesse. A China, todo mundo fala, ah, não sei a China mas, é comunista. Mas existem, na sua opinião, existem problemas. Por exemplo, Dezenas de, de milhares da, de problemas. Por então. exemplo, democraticamente falando, claro. a gente não trocaria essa ideia em Cuba. Sim. E, e por exemplo, tem também a questão de, assim, mano, Cuba não pode comer ser? carne, tá. mano. Mas pra que serve a palavra democracia se eu deixo você passar fome, mano? Se para mim é como. Mas lá no caso o cara não tem nem democracia nem, nem comida. Não, mas é porque o, o modo ele é dividido para todo mundo igual. O médico vai comer o que o cara da quebrada comer. Ah, é mas igual. É, mas aí. Ah, aí, mas é boa. pior, né, mano? Ah, claro, mas depois que todo mundo fechou os portões, fecha os portões aqui de São Paulo para ver que nós vamos comer. Nós produz o que aqui? Não, nós produz couve. Eu não, eu não, nem eu não, milho eu não, nós produz. Eu vou ser sincero, eu não conheço a realidade toda de Cuba, ah, eu nunca fui, fui lá o que eu sei é o que dizem a favor e contra do regime né mas então mas, mas eu, eu imagino ]ido. que o governo não é capaz mesmo que ele queira de regular a quantidade de comida e se ele tentar fazer isso vai dar miséria mas você. porque né? eu por exemplo nós aqui nós é acerta. Pô, faltou um feijão aqui, Fé. você pode me dar um amanhã eu te devolvo agora imagina se o governo fala não fé só vai ter um saco de feijão Ricardo só vai ter um nós tá lascado, nós tá fudido. Porque às vezes você come um pouquinho mais que eu, é, cara, mas... Eu vou falar só aqui: a gente tá pagando R$22,00 no um quilo de limão. Tá ligado? Não é normal, mano. Não é normal. Nós estamos pagando tá pau no tá quilo né? de carne ruim. Não é normal, cara. Pior o que tipo tá acontecendo no nosso país é muito bizarro. Nós estamos num sistema capitalista. Igualmente bizarro. Tá ligado? Bizarro. Uma moeda controlada que não é pela gente. A moeda nunca foi controlada pela gente. Os caras expulsam dinheiro quando quer, imprimem dinheiro quando quer. Então, assim, a nossa visão de democracia ela é meio estranha, tá ligado? Então, por isso que eu sou a favor de outros regimes. Sou a favor do comunismo? Não só. Sou a favor do socialismo? Não só. Eu sou humanista. Eu queria só sair de manhã para poder tomar um café e o cara também tomar do meu lado, tá ligado? Não é pedir muito, mas nesse sistema não é pra isso. Esse sistema é pra mim tomar sem cafés e o cara não tomar nenhum e o cara do meu lado tomar mil cafés. O sistema é pra isso, entendeu? E ficar um milhão de famílias sem tomar café nenhum. Esse é o sistema é feito pra isso, assim. E tudo bem para um monte de gente, isso que é mais bizarro, tá ligado? Mas é, eu queria ter, terminar... Eu não entendo o que você tá falando. Eu Tô queria com... terminar, desculpa, eu falei muito também, não era para falar, muito. Não. Eu queria terminar com o Som da Chuva, que é uma música que eu gosto. Eu não queria passar por essa entrevista sem falar dela, tá ligado? Ela fala de autoestima e depressão, ela fala de religiões que nos afogam em tanta culpa, tá ligado? E tem um verso que é bonito, que é deixa a chuva cair e a maquiagem escorrer, tá ligado? Que é muito poético, assim. Quem escreveu a música e por que vocês escanta essa música? Essa música, é, é a parte que eu canto foi eu que escrevi, a parte que o Felipe canta, ele que escreveu. E a produção também é minha. Porra. É, Parabéns sou... pela música. Obrigado. Puta a música. Eu fico foda. muito feliz que você gostou. na música foda de verdade. Eu tava ouvindo, tava puto da vida. Na verdade. Puto da vida, puto <risos> da, vida, <risos> da vida. Gostei. <risos> que, que bom. E tipo assim, o... essa eu sou estudante de psicologia, né? Então é sempre um assunto. Faz tempo que a gente trata de, do assunto. É, saúde emocional, depressão, a gente gosta muito disso. Inclusive, foi um, a gente parou um pouco de falar de, de teologia para vir nessa necessidade que eu achava que era mais, em, mais urgente. Né? E acho que agora, depois da pandemia, vai ser uma necessidade ainda maior, principalmente para o periférico. Então, eu escrevi essa música justamente para... Ajudar primeiro pessoas que estão que em um momentos de dificuldade, como eu já fui ajudado pelo rap muitas vezes, né? E o objetivo era muito também essa coisa de que, mano, sempre tem uma verdade dentro de nós que a gente esconde e que se a gente, de repente, for sincero consigo mesmo, a gente é mais feliz, tá ligado? Legal. Então é isso e então, E aí, como você eu... juntou tantos atores bons, cara, também. Cê, o clipe é não? bonito pra o tá lá O tá, tá Quirino tá lá também, né? Querida, é. Pô, tá bonito pra caralho aquilo. Então, o Milton Salles eu conheci no início, um pouco antes da pandemia. Comecei a visitar a casa dele, vem A gente ficou amigo rápido. E, ele é uma pessoa da hora. E imagina eu, fã de rap. Na casa de um cara que viu a história do rap acontecer, eu ficava igual um bebezinho, assim, tipo, puta conta aí, essa história aí, tá ligado? E ele contando histórias do Racionais, dos caras, como que foi a primeira vez que entrou na rádio, essas coisas de bastidores que eu. Mano, eu me senti muito privilegiado com isso. E aí ele aceitou E no clipe, eu fiquei muito feliz. A gente fez o um clipe na, na São Bento, que é simbólico também pro rap, Sim. que é onde tudo começou ali como um movimento, né? E aí o. Através. Minha mãe mora em Paraty, hoje, ah, né? Ela é sim. do aqui também. Qual o nome da é sua mãe? É, Cida. Dona Cida. Dona Cida. E ela tem um quiosquezinho lá, né? E o Nilmar Pontes foi lá em Paraty e ele comeu no quiosque. Aí minha mãe conheceu ele. Aí depois de um tempo eu descobri que o Milton Salles também conhecia. Falei, mano, eu sou fã desse cara. Eu queria que ele participasse de um clipe. Conversei e ele topou, tá ligado? Aí ele, ele trouxe o, o Luiz Sorrentino junto. Ah. E trouxe um monte de atores e dirigiu o clipe pra mim, tá ligado? Ah. Foi muita gentileza. É. Então, assim, é, a, a parte do clipe eu não, não sou responsável, eles que fizeram o show, tá ligado? Sim. Então, o Sasaki que foi quem gravou. Muito é, bom, o é muito, muito bom. Muito, muito sou bom. fã do Sassá. Então, ele, ele é no Rap Cristão, ele tem feito bastante trabalho da ele hora é e tem feito pra fora também, por é mano. Eu descobri e o ele... trabalho dele vendo vocês. ok oh, que da hora. Aí depois eu até consegui o telefone dele pra indicar ele no trampo, que ele é muito bom. Pode pôr ele nos estampo aí que é. você é. vai... Eu primeiro ele que o cara eu falei ele é gente boa, ele entrega? O cara falou, entrega, é gente boa, tem ética, tudo. Eu falei, então beleza, só precisava ouvir isso. O Maurício falou, não, esse cara é FM, Ele aí. é da hora. Ele filmou aquele lá, que a é. gente tava. É o novo, que né? O rato... é. é, que é. o rato aquele... veio lá do Sim, sul, lembra? É. Então. Mas o de vocês também tem um que é num lugar que ele filmou também, que é um lugar mais amplo e tá? tal, que é um novo. Qual que é esse? Eu até anotei o nome desse clipe. É um clipe novo? Não é o Não é esse. Não. Zona da onda Chuva. Deve ser o Tem só você e o mano cantando na Viela assim, mostra um tem um alto assim. Ah tá assim. tá tá De... é o Eu acho que é o Maciel. É aquele do do Entre Lucas e Lacs, não? É, eu Porque acho que é isso. É, é mesmo. Ali é, por incrível parece que pareça, ali é Paraná-Piacaba, não é uma favela. Ah, é? Né? Mas parece muito uma favela, né? Parece uma quebrada. Então, quando, a gente foi pra gravar com os trem antigos, mas quando a gente olhou, a falou, não, não, tem que ah, gravar nesse é. negócio aqui. Puta é. um favela. Paraná-Piacaba, eu, eu, eu já, já fui obrigado. pra lá, lugar chato do caralho. <risos> não tem nada pra fazer, não né? Não tem nada. Mas, mas é bonita a estética do Só Se você não aguenta ficar mais de três horas lá. Não Cara, lá. É. cara obrigado pela entrevista. Mano, obrigado lá. pelo lá. respeito com que você me tratou, mano, É coração. E maior satisfação de conhecer. Esse é o um mínimo. É um Eu não <risos> conhecer. É isso aí. Ferreza e Construção, ato 2.